Olá, bem-vindos ao canal da eu sou o Luís Alberto e tenho hoje um produto novo para vos apresentar. Scarlett! Solo Studio da vai com um bundle para quem quiser iniciar um estúdio. Vamos abrir, depois vamos aos detalhes. Isto tem tudo uma qualidade impressionante, assim à primeira vista. Vamos retirar os headphones. CM25MK2. isto aqui. Colocamos isto tudo aqui. E temos então o interface que vamos abrir. De novo, como viram no unboxing, hoje temos aqui aquele que é o interface mais vendido da gama Scarlet da Foxrite. E percebe-se porquê? Num package tem um estúdio completo: um interface, um microcondensador e uns headphones. Os headphones, começando pelos headphones, são muito confortáveis, já os experimentei há pouco são closed back, são fechados e permitem assim uma monitorização de tudo mais detalhadamente. O Micro é um CM25 MK2, é um condensador, tem uma qualidade excelente. Hoje em dia com boa equalização chegam ao som que pretendem muito facilmente. O interface tem um preamp com um range fantástico. Vem agora com uma opção Air que vos dá uma abordagem e uma ambiência mais quente. 24 bits a 192kHz. Tem aqui qualidade que nunca mais acaba. O som é até muito cristalino. Há pouco experimentei, mas já vamos voltar lá. Agora passamos a esta parte. Todo o áudio que ouvirem no vídeo, a partir de agora, é através do interface. Eu confesso-vos que eu estou parvo, parvo parvo, com, com este material. Uh, isto chegou pelo correio, para vos dizer, isto chegou pelo correio e provavelmente não sei se não vou adquirir uma coisa destas. É multipistas. Conseguimos gravar uma guitarra e uma voz ao mesmo tempo. Eu já estive aqui a fazer uh, umas, uns pequenos testes para, para vos poder mostrar. E o que é que vamos fazer? Eu vou tocar e cantar um tema, para vocês ouvirem. Para além de de conseguirmos captar voz com uma qualidade excelente, conseguimos captar também uh, instrumentos com uma qualidade fantástica mesmo. Eu criei aqui no Logic três pistas, uma para voz off, que é a que estão a ouvir agora, e depois uh, uma para voz e outra para guitarra, que vou depois alternar. O tema que escolhi para tocar uh, é, um tema, é um tema de David Bowie. Toda a gente conhece, eu acho que toda a gente conhece e mostra um bocadinho, portanto, a dinâmica do microfone. Fantástico. Tenho o material todo preparado. Antes de começar estes testes, só dizer-vos, não se esqueçam de subscrever o canal, mandem sugestões, estejam à vontade para colocar questões visitem o site www.igitana.pt visitem o nosso Instagram, o Facebook uh, e subscrevam este canal, cliquem aí no sininho, ok? Vamos lá, então! Não é fantástico! Malta, Foxrite à venda na Gitana. Não se esqueçam de subscrever este canal uh, para terem sempre novidades, cliquem no sininho Isto é um dos primeiros vídeos desta série de reviews, de testes Vamos fazer muita coisa, se tiverem eventualmente sugestões, enviem para o canal, subscrevam, instagram, visitem o site, eu sou o Luís Alberto e até à próxima semana.